Uhum. Is on. Opa, alguém conseguiu. Ah, eu consegui aqui. Ah, o meu ah, está gravando aqui já. Deu certo. É, o meu está aparecendo gravando aqui. Beleza, bom, tomara que ele bom. se mantenha. Bem-vindo, dailton Bem-vindo bem a todos. Obrigado a todos que estão presentes. É, deixa eu iniciar o compartilhamento de tela. E... É, Vamos começar a apresentação do do dia o com o projeto Rio informal que a gente já apresentou aquela vez para vocês, né? Então, deixa eu ver aqui como que eu faço. Bom, pessoal, essa é a segunda rodada do, de captação de apoios do projeto informal. Esse é o leilão à jogada de gamificação e aceleração de negócios da, da Associação de, de Aceleração e Gamificação de Negócios, que eh, está aqui em um de seus eh, preâmbulos para se formalizar. Né? Então, é... Eh, Antes de começar, entrando no, no assunto do, do, do, do leilão de hoje, eu vou pedir aí a atenção de vocês, um pouquinho da paciência de vocês para dar a mensagem da causa do Playmaster. <risos> é, bom, gente, o, a maneira como eu já contei para vocês né, como nasceu esse leilão, a ideia do leilão, né, de, um, de algumas experiências que eu que eu vivi, vivenciei, assim, e que é, me colocaram a imaginar como seria, né, um, digamos, um quebra-cabeça, um, um jogo de montar que permite você é, colocar um plano de negócios todo é, no papel registrado e é, que consiga dar valor jurídico para as peças desse plano de negócios. Né? Eu contei que é, isso me ocorreu né, uma vez que eu... É, participei de um evento e, e aí eu vi as pessoas trabalhando em equipes e esses quebra-cabeças é, voando sobre as cabeças das equipes e eu me perguntei assim, por que que a gente não troca as peças, né? ficava Ficavam as equipes sozinhas trabalhando e resolver problemas, às vezes, muito parecidos e por que, que é, não, não, não estariam, então, trocando as peças, né? E eu vi que existe uma, um problema jurídico complexo por trás disso, e que é, eu acredito que hoje a gente descobriu a solução, né, que é o que a gente está desenvolvendo aqui agora, né, no meio digital, mas a solução é, é que com essa metodologia é, publicada em Creative Commons, né, no, em Creative Commons by you, o que quer dizer essa, essa licença? Quer dizer que qualquer pessoa pode é, reproduzir esse material e, e até vender, colocar o preço que quiser, desde que faça isso é, sem modificações, né, sem modificações na, na, no conteúdo né, da, da coisa, você pode até traduzir, é, mas você não pode modificar né, a, os conceitos, e é, você pode vender, porque é, é como se você estivesse vendendo para uma pessoa papel, porque... É, esse, esse desenho, né, que por estar agora num formato é, de livre, né, ele, ele se transforma como no CD, né, que é uma mídia aí que a gente nem está mais usando muito, mas ele se transforma numa mídia onde você pode salvar, né, você pode registrar um, um, uma música ou um vídeo que você produz ou um documento é, assim como se você escreve no seu, no, num documento qualquer de Word é, duas páginas de um diário do que, que você fez ontem, o que, que você comeu no café e no almoço, é, isso é sua propriedade é, autoral, né? isso é já o seu seu direito autoral, você já tem direitos morais e direitos autorais sobre esse, esse, essa criação é, autoral sua, e isso é defendido, é, é protegido por pelo nosso código civil, né, pelas, pelas leis, pela constituição da nossa sociedade, tudo isso. Então, é, com essa, essa, esse licenciamento que a gente passa a dar esse valor jurídico, é né, como se a gente fizesse um apêndice, uma extensão dos poderes do, né, dos direitos que o código civil é, estabelece. A gente consegue trazer ele para os papeizinhos dessa, dessa construção, né, dessa mídia e aí com essa metodologia e essa e essa essa regulação né que a associação está é, agora começando a fornecer para os associados a gente passa a dar é, tornar líquidas e dar um valor real para as ideias e é, falando em CD né que é aquela coisa do laser é, que a gente é, se lembra né essa tecnologia que que é, mudou bastante a, a, a, a como a gente consome a música, né? E que antes era aquele era fita cassete, né? Que, que a gente ficava enrolando com a caneta, lembro? É, essa tecnologia, ela tem uma coisa incrível e, e muito em comum com uma, uma das tecnologias mais avançadas que que as máquinas mais avançadas que a humanidade já criou, né? Que são essas construções que vocês estão vendo aí são aceleradores de partículas, né? exceto esse aqui no canto, que é o estádio mais caro da Copa, né? e eles funcionam com essa tecnologia laser, né? eles são é, canhões laser que, usam pra, que os cientistas usam para é, acelerar o elétron, né? e aí eles, para que, que serve isso? Né? O, esse de baixo aqui à esquerda é um, um, um projeto recente que o Brasil lançou e que foi batizado com o mesmo nome desse tabuleiro, que eu estava mostrando na outra, na outra tela, o Sirius, por quê? Porque ele foi construído com um valor muito baixo, né ele é um dos mais avançados do mundo, e foi construído com um valor é, muito baixo, com a competência dos nossos cientistas, né da nossa foi um projeto liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e que foi concluído até entregue é, em 2018, pouco antes da eleição, pelo pre, presidente Temer ainda, e, e ele é, me inspirou a, a, nesse, nesse modelo pequeno do tabuleiro a é, focar o, o conteúdo do tabuleiro em, em soluções rápidas, né, e feitas assim, na base da, da gambiarra, da criatividade, como no, nós no Brasil fazemos. Né? Mas o, esse outro aqui no Japão, esse em cima, ele foi, ficou famoso porque eles redesenharam um tipo de borracha para os pneus dos carros, e aí com, Japão, com isso o Japão conseguiu economizar tanto dinheiro em importação de petróleo, que já, já deu para construir vários outros é, equipamentos desse aqui, que é um equipamento de bilhões de dólares. Né? E, e esse aqui à direita, o LHC, né, que fica na Suíça, é o mais caro do mundo, ele ficou famoso pela descoberta da partícula de Deus, né, que chama o bóson de Higgs, e em 2012, né? enfim, é um equipamento usado para as pesquisas mais avançadas que existem, tipo fusão nuclear, né? coisas que podem assim, talvez levar a humanidade a um grau de, de avanço de tecnológico, de energia limpa, infinita. Né? E aqui embaixo, uma negarrincha é, é um símbolo, porque é, foi lá que eu fiz um, um, um experimento, uma palestra, supondo quanto a gente poderia produzir no, no, no, é, num, num estádio como esse, num equipamento como esse, se a gente usasse eles para aceleração de é, negócios, né? e, e fizesse, vamos supor, assim, uma partida de a jogada, igual uma partida de futebol, quanto dava para produzir? A resposta que eu cheguei nessa palestra, com essa palestra, é que a gente poderia produzir é 77% de outro Mané ou seja, a gente poderia produzir negócios no valor de 1,4 bilhão no tempo de uma partida de futebol. Né? Como que a gente pode afirmar isso? Né? O, o livro A Jogada explica um pouco mais sobre isso, ainda eu já é, questiono aí é, possibilidades, por exemplo, por que, que a gente não está fazendo... É, concursos públicos nesses ambientes, né, no modelo que as, as grandes corporações já fazem, IBM, Microsoft, elas já não selecionam pessoas como selecionavam 10 anos atrás, quando eu saí da faculdade, tudo mudou já, e, é, e, e só que para que um dia esse poder público use essa tecnologia, né, a aceleração de partículas na prática, a gente tem que começar né, a fazer isso desde já mas eu acredito que isso vai ser realmente o futuro da nossa da economia do nosso país, né? No mundo é, onde a China, a Ásia já já conseguiu é, se estruturar é, de uma maneira é, gigantescamente mais mais organizada e mais potente que os países países como o nosso o nosso né do Ocidente e a gente com essa metodologia pode acelerar o, a contemplação né, da, das possibilidades de um projeto e com isso gerar né, saltos quânticos, porque a gente, com esse quebra-cabeça que eu mostrei lá no começo, a gente consegue colocar essas questões e desafios sob a, a ótica, sob a atenção de uma inteligência coletiva. E com esses leilões que a gente está começando a organizar, a gente pode... Quer, quer trazer esse poten potencial para a nuvem, para que as pessoas usem isso nessa nova maneira de trabalhar hoje, né? que é pelas videoconferências. Mas, às vezes, muitas videoconferências tornam mais lento o trabalho, né? mais moroso, do que era uma reunião. Né? Então, é, essa tecnologia ajuda a gente a ver esse senso de progresso, né? ver uma perspectiva de evolução. Né? E a nossa intenção aqui com essa associação, de, de empreendedorismo, né, para deixar isso bem, bem é, posto para todo mundo, é que a gente forme uma espécie de um grupo de consultores, de investidores, que vão, cada um, ter suas carteiras de investimentos, né, seus portfólios de é, private equities, né, ou seja, de é, ações, de projetos que a gente está investindo, e que, num, num determinado prazo, a gente possa realizar esse sonho né, que esse autor... É, é, conseguiu representar, simbolizar muito bem, eu acho, com, com o título desse livro, Trabalho Quatro Horas por Semana, né? Porque é, a gente fazendo aqui uma partida de a jogada todo sábado, é possível que, que nós, em algum tempo, a gente só precise participar desse ambiente digital aqui durante duas ou quatro horas por semana para ver nossos negócios, nosso patrimônio crescer e realmente não precisar mais é, trabalhar... É, para sustentar o nosso estilo de vida, o né? trabalho no, no sentido mais é, convencional, que eu chamo. Né? E explicando um pouco de como e por que, que isso é possível, será que eu estou falando aqui um, né, um uma conversa de charlatão? Né? Bom, eh, eu, eu gosto de usar ninguém menos do que dois físicos né, que, que deixaram... É, marcas pela história do nosso, da nossa época, né? sem eles não existiriam várias tecnologias que nós conhecemos hoje, o computador que a gente está usando aqui. Né? É, então, um deles é o Heisenberg, né? o criador do princípio da incerteza, né? e, e o que, que esse, é, essa ideia que ele, que ele gerou, né? fez dentro do mundo da física, como que a gente pode aplicar isso para o mundo dos negócios? A gente aplica observando né, que dentro desse quebra-cabeça, todas as variáveis que estão vazias, todas as casas vazias, são incertezas. E quanto mais preenchido o, o quebra-cabeça, mais sobe o valor dessa empresa, né, que é essa barrinha aqui no meio, na, na nossa planilha. E é, o Einstein, é, ou seja, quanto, quanto mais dados, né, quanto mais casas preenchidas, mais, é, mais, mais incertezas a gente está eliminando. E aí o valor da empresa sobe. Né? Então, quanto mais incertezas, ou seja, mais casas em branco, menor o valor da empresa e, é, e o contrário também é verdadeiro. Né? Então, é, isso é uma, uma, uma relação que, que o dado tem diretamente com o, o dinheiro hoje em dia. Né? Dado é dinheiro, né? dado é dólar. É, e o outro que eu gosto de citar né o Einstein que é, dispensa né <risos> apresentações ele é, deixou uma teoria muito muito revolucionária né, na história da física que foi a teoria da relatividade do espaço-tempo né e o que que eu como se aplica como a gente pode ver a aplicação dessa teoria dele na no mundo dos negócios é quando a gente observa que é, o, o, uma empresa, ela não é só o que ela é agora, ela é também o seu, os seus futuros, certo? A sua visão de futuro, e é, esses futuros, que inclusive são, são negociados né, em mercados de futuros e tudo mais, ele é essencialmente a, a, a, do que é feito as startups, né? elas são feitas de promessas, né? elas são realmente feitas de possibilidades, né, que em muitos casos aí é, é remota, né, tipo as chances de uma startup, é, segundo um amigo nosso, o Ricardo Voltan, é, no Brasil, é de que elas, é, 74% delas morram antes dos cinco anos, né, então é, é um negócio de risco, né, mas a gente vê que conforme o espaço-tempo é percorrido, né, conforme essa empresa vai é, se aproxima, vai é, evoluindo na sua pista de decolagem, é, os dados sobre as, as, as chances dela naquele mercado vão sendo acumulados, vão sendo reunidos e é, ela, ela a, a partir de um certo momento, assim vamos dizer, a partir da metade dessa pista de decolagem, ela entra numa arrancada de crescimento, né? que, que é, é, o, é a curva exponencial, né, então, é, a empresa, ela não é só o quanto ela vale aqui nesse, não é só da altura dessa reta aqui nesses primeiros momentos, ela, ela é, na verdade, toda a área desse gráfico, né, que ela, que ela tem como, seria, vamos dizer assim, a alma da empresa, né, esse, é esse futuro, é essa energia quântica que está é, tá guardada, né, depositada no nosso futuro, e que a gente tem como trazer ela para o presente para alavancar a empresa conforme a gente for capaz de, de realmente cancelar as incertezas, né? Então, é, com isso a gente vê que a empresa, a startup, ela, ela oscila em três faixas de, de três faixas de, de possibilidades, né? De, de chances de, de funcionamento e de sucesso. No começo ela tem é, chance, ela tem a possibilidade de dar certo, no meio ela já está aqui no campo da probabilidade, vamos dizer assim, aqui é 50-50, está /50, né? chegando mais ou menos a probabilidade de sucesso ficando igual a de, a de fracasso, e aí quando ela vai chegando num certo nível de maturidade, ela já chega no campo da inevitabilidade, que quer dizer inevitabilidade, quer dizer é, a... a, a as chances dela dar errado já começam a ser menores, né? começam a ficar tipo, desprezíveis. E aí é quando você consegue antecipar aquele valor futuro, aquele valor né, que daqui cinco anos ela poderia estar tá valendo 10 milhões, eu consigo antecipar ela um pouco disso, quem sabe 50% disso, para o segundo ano. Né? Conforme eu consigo mostrar a estruturação desse capital, né? que está que contemplado aqui dentro da metodologia jogada, né, em, como capital humano, capital simbólico, capital jurídico, capital intelectual, capital competitivo, capital fixo, capital de giro e o capital que eu, eu preferia chamar de capital social, mas existe uma duplicidade de sentido nisso, né, que é o capital dos sócios, então eu prefiro falar de capital de rede social, né, que é a, a comunidade em torno de um projeto. Então... É, antes da gente entrar no, no, na análise do projeto hoje, no, na conversa, eu é, vou deixar o lembrete de que a gente está fazendo a primeira, a primeira turma de formação de Playmassa. Se você quer se aprofundar, se especializar em ser um consultor e trabalhar com essa ferramenta né, de, de, de análise né, de, de, de jogo né, dentro de cada tipo de negócio está é, rolando, a turma de formação Playmaster, todos os domingos, as inscrições encerram amanhã, então tente, me, tente negociar isso até amanhã à tarde, porque amanhã se encerra, é, e é, vamos agora falar do Rio Informal, mais uma vez, que, é, como eu já apresentei para vocês, é liderado pelo Ed Newton e, e a Lilian, esposa dele, é né, uma revista digital, é, que vem se desenvolvendo aqui com a nossa metodologia, e que conta com diversos é, apoiadores já, né, assim, desenvolvedores de conteúdo, de tecnologia, que é, eu, vou, eu vou apresentar aqui é, para vocês. Agora eu estou mostrando aqui a página do blog, né, da jogada, onde o projeto Rio Informal está aqui apresentado para o público, né, e onde o Playmaster responsável é, vai, vai continuar alimentando né, com as novidades que estão acontecendo do, do projeto, né, com os dados novos que estão surgindo. E todas as gravações dos leilões vão ficando aqui no, no, no, é, é, no, no blog, na página. Né? Então, um potencial investidor tem como vir conhecer o projeto e... e é, né, conhecer um pouco da equipe e tudo mais, antes de decidir sobre esse investimento. Né? E é, o tema da, da, da, da apresentação hoje, né, do, do, do leilão hoje, é, é de fundamental importância para pensar o valuation de uma empresa, e, e é um ponto onde a Rio Informal é muito forte também, que é, é, o capital competitivo, né, que está aqui nessa casa, a visão de negócios, né, a visão de futuros, é, pelo nome da Rio Informal, é, que, que traz uma menção, né, a esse enorme mercado aqui, segundo a agência Brasil, segundo a ponto do IBGE, é, o, o país o país tem hoje cerca de 41,4% da força de trabalho no, no mercado informal, né, o que daria aí mais ou menos 38, 39, eh, 40 milhões de brasileiros né, que, que atuam nesse ramo, e é um ramo que agora... Eh, está vivendo uma transformação muito intensa. Né? Esse dado aqui foi antes do coronavírus, então a gente já pode supor que esse dado tenha esse, esse número, essa cifra de brasileiros na informalidade tenha subido muito. E também que muitos desses brasileiros que vivem da informalidade é, estejam agora é, migrando para o mundo digital e procurando formas de se posicionar. Né? E aí onde o Rio Informal... É, viu à frente essa oportunidade já se posicionou, né? já, é, já assumiu um nome né? e um modelo que, que ainda não está, vamos dizer assim, completamente configurado, mas que é o, o, um dos fortes da Rio Informal, né? Um, um, um modelo baseado em, é, em, em ser um, um, um, uma espécie de um marketplace, para diversos profissionais que atuam na informalidade, né, mas que muitos deles têm um bom nível é, de formação, né, às vezes são artistas, são é, astrólogos, são pessoas que têm é, formação intelectual, né, mas que não não são empresários ainda ou não né, não quiseram constituir-se é, como corporação, como empresa tão seriamente. Então é, esse esse universo, né, que que está aí distribuído em vários nichos, ele está representado aqui nessa nessa planilha, primeiro pelo pelo tamanho que esse universo é, contém de, de, é, é, de, de profissionais, né, de economia, de volume de dinheiro que ele movimenta no, no ano, né, no Brasil. E esse valuation é, de, de um projeto, né, que contempla o tanto, né, o valor desse mercado, que é trilionário, né, o mercado informal, ele cria uma, uma expectativa, né, uma potencialidade de valuation para o Rio Informal, que é de um unicórnio, né, ou seja... É de uma empresa que chega aqui a ter 10 dígitos de, de valuation. Por quê? Porque é, dentro desse mercado, que é um oceano né, trilionário, é, existe aí é, vários nichos em potencial onde a Rio Informal pode é, é, né, conseguir rodar esse modelo que eu estou chamando de e-commerce informal. Né? No momento, o valuation da, da Rio Informal é está aqui nessa faixa dos quatro dígitos, né, seria mais ou menos uma Kombi, né? enquanto uma Kombi no sentido de um food truck, mas é, é possível que num, num período de cinco anos ela já esteja aqui nessa casa, nessa faixa de ser um shopping, né? ou seja, ela já tem cara de shopping, se você pensar, né? um shopping é, virtual, mas ainda não tem uma clientela de shopping, né? não tem aquela visitação toda de um shopping, e também pode vir a ser um unicórnio, realmente, porque dependendo do que pode vir a acontecer no, no futuro do e-commerce, desse mercado informal brasileiro, tudo pode, é, tudo pode é, revolucionar né, todas essas previsões. Mas o valuation atual da, da empresa é, e o potencial realizado dela ainda está nesses primeiros estágios assim, de vida, então ela... É, tem ainda um décimo, né? um, um décimo do percentual que ela pode ter no futuro. E é por isso que ela é um projeto interessante de você é, acompanhar, investir seu, seu tempo hoje. Né? Porque aqui, analisando essa aba, né? dessa planilha que foi desenvolvida pela, pela Tarsila Landim, deixa eu mostrar um pouquinho aqui o site dela, ela é a, a criadora desse portal que chama Tudo com Excel, e ela é uma designer de planilhas é, e, e dashboards, né, usando o Excel, ela desenvolveu uma planilha para a gente que ajuda a atacar diversos problemas nessa, nesse, é, nesse, nessa profissão, nessa atividade, que é fazer o valuation de empresas. E, é, embora essa planilha aqui, ela, ela não, não diria assim que ela fecha uma fórmula de valuation para intangíveis, né, para esses tipos de ativos, tipo capital simbólico, né, capital intelectual. Eu diria que ela permite você estruturar várias fórmulas, né. Só que essa fórmula para ser constituída, ela, ela é, obriga a gente a discutir antes de tudo um, um uma cifra, uma, uma um indicador, né, que é, é vamos dizer assim de base para a gente falar de, de valoração de qualquer negócio, que é essa, esse, essa, esse índice de correção risco setor que eu coloco aqui nessa segunda aba da, da planilha. Né? Esse númerozinho, 26, que, que vocês estão vendo, ele é basicamente o, a chance de sobrevivência de uma empresa né, em, em percentual, e a chance de sobrevivência dela dentro daquele universo. Então, eu usei aquele dado do Ricardo Voltan, que, deixa eu mostrar de novo aqui, é esse consultor aqui, que já trabalha um bom tempo nessa área de, é, de, de startups e de marketing, comunicação. Né? É, um, é um, um conhecedor dessa área onde o Rio Informal tá está se colocando, né, um, também é um, um dos mentores do, desse projeto, eu já tive aí algumas conversas com, com ele no início do ano, eu, eu junto com o Klaus, né, que me apresentou. É, então, esse percentual que, que ele coloca essa, essa informação no, no título do LinkedIn dele, que porque 74% das startups brasileiras quebram após cinco anos, né? Ele já coloca aí uma, uma expectativa sobre o futuro da renda informal, que é o, a, a de, de ter, assim vamos dizer, já de cara, é, três vezes mais chances de quebrar do que de sobreviver até os cinco anos, né, até o quinto ano. Mas, é, ainda assim, com o, o imenso mercado que ela contém e as possibilidades de monetização que ela contém, a gente pode ver aqui que ela tem um valuation muito fácil de a gente é, esperar, né, identificar ele. E eu vou mostrar aqui agora para vocês como e por quê. Bom, hoje, a, atualmente, né, nessa coluna que vocês vão ver aqui, atualmente a Reinformal tem uma população de assinantes mensais, vamos chamar assim, né, de 40 eh, usuários. Né, eles ainda não pagam para ser assinantes, mas a gente vai ter que trabalhar com a ideia de que eles são assinantes para não colocar zeros nessa planilha e isso acaba é, prejudicando a matemática que a gente está usando, vocês né? sabem que quando divide algo por zero é, é, a conta não é possível né? então é, pegando dentro do universo é, que a gente está trabalhando né, o mercado maior que a gente está tá trabalhando que é o o mercado brasileiro, a população brasileira na informalidade, que eu arrendondei aí para 40 milhões, é, o informal hoje tem 40, certo? Então ele tem é, um, né, um milésimo, um, um, uma fração, um número muito, muito inferior à população que a gente está analisando. Mas é, ele tem um ticket médio, é, ele também não cobra no momento, mas eu, é, pegando aqui um pela estimativa de custos que o que o Ed Newton, fundador da empresa tem hoje para manter ele ela online né ou seja é, hospedagem domínio essas coisas é, é, era como se o Ednilton estivesse é, patrocinando esses esses assinantes né e comprando os dados dele por um valor de um real por mês né então é, nesse momento eles são eles têm um, adquire um produto de um real com desconto de um real, mas é, é, a empresa, nesse momento, ela, ela gera, vamos dizer assim, R$ reais em dados para o Ed Newton, né? mesmo não tendo mudanças, mas esses R$ 40, 40 reais em dados estão lá e pertencem ao, ao dono desses servidores, né? desse banco de dados. Então, é, isso permite que a gente não coloque. É, no, no, nenhum zero nessa, nessa conta e permite a gente ver também como que ela tem grandes chances de crescer e realmente alcançar vários, subir vários zeros na hierarquia do, da economia. Por quê? Porque, é, supondo que em cinco anos é, é, essa base, essa, esse site, tenha 40 mil, é, 40 mil usuários assinantes né, dentro desse universo de 40 milhões isso não é de, de, de nenhuma forma um número grande, né, seria 0,1% disso, é, e se a gente conseguisse que eles pagassem um ticket médio mensal de R$10,00, que não é alto de forma alguma, né, até alguém do mercado in, informal pode é, arcar, né, com um custo assim, pelo, pelos benefícios que a ferramenta pode oferecer, veja só quantos zeros essa, esse modelo de negócio, é, na, na geração de receita mensal, pode crescer, ele cresce é, quatro zeros, né? ou seja, ele cresce mil vezes o potencial dele, o tamanho dele, né? e quando você cresce mil vezes, eu não estou falando é, mil por cento, estou falando mil vezes, você está crescendo nessa possibilidade de, de crescimento aqui, que é de um milhão por cento, eu nem sei se fala um milhão por cento, mas você pode crescer sete dígitos né, nesse, é, em, em percentual, e é, pode, a gente pode ver essa empresa em cinco anos, né, com dados aqui que eu acredito que são conservadores a gente pode conseguir monetizar muito mais que 10 reais, a gente pode alcançar um público maior que 40 mil assinantes mensais né, é, a gente poderia aí chegar num valuation é, possível de 124 milhões né, já, já dentro dessa faixa de shopping é, no quinto ano mas Lembrando que a gente está considerando aquele dado, né, de 26% de chance de sobrevivência é, que, que essas empresas têm. Né? Agora, será que esse dado, ele reflete bem a, a Rio Informal? Ou, ou será que ele, a Rio Informal está num mercado que talvez seja mais arriscado que 26% ou menos arriscado? Essa é a questão mais importante que a gente precisa tratar antes de realmente... É, prosseguir com o valuation da Informal e isso não pode ser arbitrariamente decidido por um único consultor, então é por isso que eu trouxe a atenção de vocês para esse, esse tema hoje e, e aí eu vou abrir agora para vocês é, a, a, a discussão né, dessa, desse parâmetro, dessa cifra de 26%, a, temos uma notícia legal aqui, o voltão está presente no no, no, na, na chamada, então a gente poderia já começar discutindo com ele, né, Voltando, você tá, nos ouve? Você é, poderia explicar para a gente como que surgiu essa cifra, como que você construiu essa cifra, se você puder é, aparecer aí em vídeo para a gente interagir com você? Estamos esperando uma soluçãozinha técnica aqui. Uhum. É assim, Voltando. a gente, quem sabe faz ao vivo, e ao vivo é assim, né? a gente tem que é, ir improvisando. É, vocês acompanharam tudo, é, tudo desde o início, eu vi aqui que o Tiago teve que sair, né, pessoal? Então, é, depois ele vai acompanhando a gente. Eu, particularmente, eu não consegui pegar... O início do bate-papo, porém, quando começou a parte do, da Rio Informal, opa, do, eu peguei tudo. Estou por dentro opa, aqui, tá, Rodrigo? Tá bom. Obrigado. Alô, alô, <risos> Tá me ouvindo? Oi, Ricardo, estou tô, tô ouvindo. Então, tá bom. É, eu, eu também entrei só agora, vi só alguns números ali. É... Os números do, dos 74% são, são vários estudos que a gente tem no mercado, e aí... É, estudo de crescimento, crescimento das startups, e aí números da, das aceleradoras, isso é um pool de informações que se chegou a esse percentual né, é, de quantas startups, quantos negócios param em pé. Que, na verdade, o número final representa do volume total de startups que nascem a cada ano. É, ao final de sete anos, apenas 2% Realmente é, crescem de maneira saudável, não de maneira injetada. Injetada, o que a gente fala é, é com um financeiro negativo, né, o famoso uhum. fenô, a, a fenômeno softbank, bank, né, uhum. com, com faturamentos negativos, negativos, negativos, só a injeção de grana. A hora que o investidor tira o pé, ela quebra, ela afunda. Não, são startups que não necessariamente precisam tomar investimento. Na verdade, são empresas e não startups, né? Elas já se transformaram em empresas e realmente a sua própria receita faz toda a sustentabilidade da operação e o crescimento para o ano seguinte. Isso não quer dizer que ela não possa, junto aos seus investidores né, ou acionistas, apresentar um plano de crescimento onde você tenha uma injeção de investimento, aí, seja aí o grau que for, o tamanho que for, para que você possa executar uh, o seu crescimento do ano seguinte. Ah, então, isso até é até uma discussão que eu tive ah, ontem com um, um empreendedor a respeito disso. Então, é um pool de informações que nós compilamos, nós entendemos cada uma delas, né? então, o que acontece com as aceleradoras, o que acontece com, no, no mercado de, é, de aberturas de empresas e que empresas são MEIs, né? e aí você faz uma estimativa de que elas boa parte delas são, são startups, na hora que você começa a cruzar alguns dados, você chega e aí o número de startups que quebram e aí você consegue achar um cenário desse número de 74% e é o cenário final, que a gente sabe são apenas 2% do volume total de startups que passaram 74%. Uhum. né? Então, o restante né, da, das, das, dos empreendedores, aí os 26%, só 2% realmente alçam voos e crescem realmente com com, com saúde e não é com faturamento é, exatamente não é com com números de faturamentos bilionários trilionários, não é isso é, uhum. um, é uma questão diferente é saudabilidade do negócio e não faturamentos ou valuations superinflados de bilhão é. é a gente discute muito essa questão do, do valuation de, de bilhão esse é o grande é a grande discussão do mercado sim eu eu acho que esse número, né, que, que pode né, dar um frio na espinha para muita gente, né, eu achava por muito tempo que ele fosse realmente bem, bem mais baixo que esses 26% de sobrevivência. E agora você trouxe um outro dado que mostra que até né, o quinto ano ainda não, não, não se consolidou, né, a, a, não. não se estabilizou a, a, a mortalidade. Não. E, é, e aí eu, eu ontem estava... É, estava analisando né, essa, essa, esse desafio né, de conseguir eh, encontrar esse parâmetro de risco né, adequado para um, começar um estudo assim, né? e, e aí eu fiz essa pergunta para minha namorada, que eu acho que é a pergunta que realmente ela, ela é, ela é uma, uma pergunta que todos nós podemos um, em algum momento é, se deparar com algo assim, perguntei assim para ela, imagina que você abriu uma, uma loja eh, de vender um, um pequeno e-commerce que vende algo bem simples, assim, tipo, fraldas pela internet. E, e que ele está sustentavelmente aí, sem você injetar dinheiro, ele tá dando 1.500 por mês, né? E surge uma, uma conhecida sua e, e gosta do negócio, uma pessoa que é, trabalha já na área e tal, é, e te oferece um, uma, um apartamento, né, um apartamento pequeno em troca é, desse, desse ativo, é, e cujo aluguel fica aí mais ou menos na mesma faixa, um pouco menos, você troca ou não é, sua empresa por um apartamento, por um ativo assim, um imóvel assim, né, e um imóvel mais assim bem localizado, uma kitnet, né, é, eu sei que em algumas regiões uma kitnet vale uma casa, quando você muda, muda de bairros, né, mas aí eu fiz essa pergunta, e é a mesma pergunta que eu faço para vocês, não vou dizer o que ela respondeu, mas é, faço para vocês, assim porque eu acho que é onde a gente pode começar essa análise né, de o que, que é um ativo e o que é o outro ativo, né, e como a gente pode dar é, mais tangibilidade para um ativo é, digital, né, como uma empresa assim. Então, quem, quem gostaria de começar respondendo aí essa, essa pergunta? Olha, eu quero fazer um apontamento aqui nisso aí, viu? Isso é muito relativo. Desculpa, eu vou acabar fazendo o mesmo papel do, do advogado diabo aqui. Uhum. Mas isso é muito relativo. Por uhum. exemplo, eu estou ajudando uma startup do sul do país, que infelizmente um dos sócios fez uma lambança gigante, se você fazer sua oferta para ela, ela fecha. E aí? É? Ela então... fecha. Então, assim, não tem, não tem certo ou errado. É o momento uhum. que, o, que, o, que o profissional, que o, que o empreendedor, esquece essa história de startup, o empreendedor, que a gente está tentando abolir essa história, está é, na vida dele. Se a gente pensar no momento, no momento não, não Covid, ela poderia falar não, de jeito nenhum. Se a gente falar no momento Covid, ela fala sim. Sim. Ah, eu estou conversando com um empreendedor que ele montou um negócio de refurbish é, de celular que numa das, dos formatos dele é, o dinheiro que você, que você recebe para fazer a nova compra do novo celular ou na loja você pode só comprar equipamento na loja a gente sugeriu ele que a pessoa pode né, a, a fazer uma antecipação desse dinheiro sobre um, um, um ticket inferior que seria o refurbish menos, menos 10%. Porque, cara, e aí? Qual o seu momento de vida? Uhum. Claro, isso... Tem, não tem? Eu posso falar, puxa, minha empresa, se eu fizer o valuation direitinho e tal, e o direitinho, né, eu digo aqui a todos, é, como eu já ouvi várias vezes, não, mas o tempo que eu dediquei, isso não vale? Vale, vale porque você está uhum. construindo o um negócio. Mas veja bem o seguinte, e nada mais do que sua obrigação pode ter alguns aqui que não concordem comigo, mas se você quer construir um negócio, você está você tá construindo um, um cenário super bonito, e isso demanda tempo, demanda sangue, demanda alma, e são coisas que se você tentar pôr no papel, a conta vai ficar ou astronômica ou não vai fazer sentido. E tem uma... uma, uma uma frase que eu gosto, que eu ouvi outro dia gosto muito: é... os números torturados dizem qualquer coisa. Uhum. Então, hora que a gente vai fazer uma avaliação de negócio, tem que ser muito frio, muito cético, uhum. muito calculista e olhar todos os tipos de cenários possíveis e inimagináveis e é. aquilo que a gente deu de tempo e se dedicou ele não conta porque ele faz parte de um jogo intangível que é o amor que você tem pelo negócio uhum. se você tentar tangibilizar e dizer poxa, meu negócio vale o meu valuation por um negócio que mal, mal fatura nada ou nem fatura, como alguns que eu já cheguei a ver é de 120 milhões com base em quê? Não, tudo o que eu fiz, bacana, eu acho maravilhoso. Por isso que você está aqui na minha frente, ou na frente do investidor, que quer que seja. Mas e aí? Com base em quê? Nada é. mais do que sua obrigação, já que você está construindo um negócio. Uhum. Então, assim, dá um, um tangível, intangível, um imóvel, um carro, uma casa, um terreno, cara, qual é o momento do indivíduo? Isso é muito delicado. Claro. Entendeu? É, é. muito delicado. Então... É... E justamente por isso, né, Ricardo, que a gente é, tá criando aqui dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema, uma, uma, né, vamos dizer assim, um conselho, uma, uma cúpula de analistas para conseguirem é, é, pegar, né, toda essa relatividade, toda a subjetividade que tem é, nesses, nesse, nesse tipo de análise. E conseguir, não digamos assim, é, eliminar, mas a gente vai começar, vamos dizer, dar uma circundada, né, uma, uma, uma estruturada na, na, nos vários pontos de vista, né, para que a gente consiga estimar. Né, estimar é essencial para o empreendedor, né, para o investidor e tudo isso, porque, é, querendo ou não, é, ele, quando ele consegue estruturar, gerar uma estimativa com base em dados... É, que, que tem algum, algum alguma consistência alguma verdade ali ele consegue no final gerar um parâmetro de decisão que, que pode não ser perfeito absoluto mas ele é melhor que nada e já é suficiente para ele saber que eu tô dentro tô fora né? Uhum. né assim tipo objetivamente a gente só se revela algumas variáveis no futuro quando chegar um, um player grande e falar ah, eu quero pagar tantos né, milhões por isso aqui 36 centavos aí eu vou saber que valia meu negócio valia tantos milhões e 36 centavos mas até lá é uma incógnita né é uma é, um, é aquele aquele níquel eu girando num, num num cassino e é isso que eu acho que é, é torna excitante né é, a possibilidade da gente especular com é, esses esses tipos de ativos e, e ativos né e fazer disso de um jogo né? Então, assim, é por isso que a gente está é, é, estruturando esse espaço aqui para que a gente possa fazer isso juntos e melhor, né? Uhum. Mas, e, e com uma metodologia comum, né? Uma metodologia já é, pública e que, enfim, ainda é, tem muito a evoluir, né? Essa planilha aí, na, nada da metodologia ainda está numa versão final, é tudo beta e precisa evoluir. Né? Mas assim, pela sua resposta, Ricardo, você não respondeu nem que, nem que trocava ou não que trocava, mas pelo ser, pela sua resposta eu fiquei com a impressão de que você ficava com a empresa, é isso? Não sei, não, não sei. Sabe. Não, cara, não. porque assim, se você falar, no seu momento atual você ficaria? Ah, no meu momento atual eu ficaria. Ah, ah. No momento futuro <risos> e... eu ficaria? Hum, talvez não. Não sabe, é, é. <risos> é, é, é difícil. Cara, é ele, difícil. ele é... Ele é... Ele é muito intangível. É cara, com certeza. Mas eu, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim numa situação que eu também não saberia se, se faria uma coisa ou outra ontem, quando eu pensei assim. Até porque eu pensei, cara, o mercado de imóvel é que eu acho que mais deve é, sofrer mudanças com, esse, com essa pandemia e daqui para frente. Né? Então, assim, alguns dos parâmetros que a gente usou, por exemplo, até aqui a gente achava que investir em imóvel era, era algo seguro. Já não tenho como dizer se isso vai continuar sendo uma verdade. Né? para alguns tipos de imóvel, não sei mesmo, dependendo de onde está localizado. Né? Olha, diria você, se a gente falar de mercado de imóvel, é, se for fora de São Paulo, tenho certeza que vai valorizar bem. Ah, é? é. Com certeza. Entendeu? Com certeza vai. Bom, pessoal, e vocês, Klaus, Adailton, Ednilton, o é... que, que vocês fariam? Então, eu vejo... <risos> É o que eu faria também, eu fico com o Ricardo, <risos> depende. Porque é, é levar esse tipo de análise para o estado da arte, né? Porque é assim como uma arte, um quadro, ele vale quanto? Né? Eu, para mim, se eu olhar uma, uma obra de arte, eu vou dar um milhão, cem mil, depende das minhas condições, né? da, das circunstâncias que eu estou. Então, se a gente consegue trazer mais informações, e aí sim, né, é o que você trouxe, trazer esse acelerador de partículas, porque a gente vai precisar lidar com uma, diversas possibilidades ali, diversas, é, diversos dados, e que se eu conseguir sintetizar eles de uma forma que a, a tomada de decisão que eu, tô, né, que eu vou escolher ali, ela seja contemplada dentro daquele, da, daquela geometria que eu estou vendo, daquela combinação de diversos dados, então eu vejo que é isso que que né, a metodologia traz, por exemplo, eu acho que um Playmaster, ele saberia, ele, ele veria diversos cenários e tomaria decisão dentro do que ele quer, ou o cliente dele quer, né, escolheria. Então, assim, você como Playmaster responderia para a sua companheira, qual que era a é, ou colocaria todas as alternativas para ela e ela poderia escolher e dentro de uma lógica que Klaus, atenderia a necessidade dela. Né? Klaus, eu acho que seria bom então, você quero... você fechar Vamos. seu vídeo para a gente te ouvir melhor. Ah, tá cortinho. Tá dando Vamos uns cortar. cortes. Então, mas deu para ouvir, deu, deu para. Mas acho que eu fico nessa também. É... Tudo depende do <risos> que, que ela quer nesse momento, né? É, realmente é um, é um, é um momento onde, onde as, as já grandes incertezas de tudo agora estão tipo, muito mais impressionantes, né? É como se o, o chão tivesse virado do avesso, assim, no sentido de, de, de nosso, como nós vivemos, né? Nosso estilo de vida e tudo. Então... É... Uma coisa, eu penso assim, que acontece é que é, esse potencial, por exemplo, um, um e-commerce de fraldas, né, delivery, é, existe um risco grande sobre ele, existe, mas também ele tem um potencial de escalabilidade que o apartamento nunca vai ter, né. Se o cara é, tem algum, algum talento, um dote aí nessa coisa de, de negócios online, ou marketing digital, ele pode fazer esse negócio crescer muito, né, é, agora, se a pessoa também não tiver, ela pode também é, fazer o negócio virar pó, então, é, essas, essas, essas possibilidades estão em jogo, e o apartamento, nesse momento, ele, ele também pode ser um, um ativo de risco, dependendo de onde ele estiver, se, né, com, se com tudo que a gente está vendo aí, se a, a pandemia for um, um estado que se prolongue para mais de ano, né, eu acho que regiões muito urbanizadas é, vão perder valor. O pessoal vai começar a, a realmente migrar para um para onde tem mais natureza, onde tem é, uma vida assim mais mais vamos dizer assim um pouco mais de liberdade do que ficar o tempo todo é, em isolamento social numa numa mega cidade, né? Isso é algo que é, não está sendo um estilo de vida talvez tão interessante né? numa mega cidade como São Paulo, no momento, né? Então, é, mas eu acho que é, é, uma, é uma pergunta que força a gente a, a exercitar a imaginação, né? E realmente pensar sobre é, o potencial real das nossas ideias, e principalmente num momento em que o digital está, é, está recebendo um, um influxo, né? Um afluxo de, de recursos que talvez nunca tenha tido, né? E, e talvez o, o, o, o, justamente aquilo que a gente sempre considerou muito mais seguro na nossa cultura brasileira é, né, investir em imóvel e tal uma coisa que todas as famílias não, não, não, não discordam disso é, talvez tenha, tenha se tornado um, um investimento é, de risco agora em alguns casos né? deixa eu hum, ad... fala de... aí Adailton a eu... opa Bacana, é, boa tarde a todos, boa tarde, é, assim, Rodrigo, quanto a essa sua pergunta, assim, eu vou, claro que para todo empreendedor, gestor, administrador, ele vai ficar meio confuso nesse contexto, porque é, vou tentar explicar ali como um, como um sábio, né, não sendo religioso, mas um grande sábio, né, é, da Bíblia que disse que mostre-me quem tu andas, eu te direi quem tu és. Né? Eu vou trazer para o contexto da Bíblia que eu venho seguindo ultimamente, né? que é o livro da jogada. Né? Hum. Então eu vou, vou trazer para a nossa linguagem ali, mostre-me teu valuation, que eu vou dizer <risos> o que, é que vamos fazer. É. Né? Eu acredito que é mais ou menos isso. Assim, é o, com o valuation dessa empresa, com aquilo que é mensurável, a gente vê o que, que a gente pode fazer com esse negócio, e aonde a é. gente pode chegar, e no momento que vive, então tudo isso bem posicionado, é, aí a gente toma uma decisão, né, Rodrigo? É mais ou menos isso. É, com certeza. Agora, é, uma coisa eu já fiquei satisfeito né, com lançar essa pergunta para vocês, que, que a maioria de vocês respondeu de uma maneira, né, depende, ficou na dúvida, né, assim, é, talvez um tempo atrás, é, ninguém ia pestanejar, ia trocar na hora, né, ou então, como disse o Ricardo, né, no caso de uma startup que está num momento é, delicado, às vezes o empreendedor trocaria na hora, e, e, assim, é bom que a gente pensou sobre isso, né, até contemplou, peraí, ne, mesmo nesse cenário, né, será que essa troca... Mas, assim, antigamente, uns anos atrás, eu acho que a maioria de nós não ia, não ia é, ter dúvidas, né? Tipo, um negócio de risco por um sólido. Às vezes eu pego esse apartamento, vendo ou alugo e faço outras lojas, né? Então, que foi o que a minha namorada respondeu a propósito. Então, é, então tem, tem outras possibilidades aí, né? Agora, é... Em geral, acho que até pouco tempo, a gente responderia isso sem, sem duvidar, né? sem, sem se questionar, sem parar para pensar tão bem, assim. E, e eu acho que, para que, é, o no, no, caso do Rio Informal, a gente está tá diante de uma, uma situação mais ou menos semelhante, né? no sentido de é, o potencial que, que a gente pode ver em, em pequenas lojas, né? negócios online, e que eu acho que ele, ele a partir de agora, ele, ele, ele ficou muito mais que interessante, né? Ele ficou uma coisa é, quase, quase é, impossível de estar tá fora, né? Agora não, não, não, tá, não tem mais opção de estar tá fora. E se, e se é uma boa loja, se é uma boa ideia, aí é, o interesse de, de todos fica um pouco mais, mais é, curioso, né? Mais profundo, né? Então, é, aí isso traz isso tudo traz a gente para a questão que, que eu abri nessa né, análise, né, e o Ednilton nem, nem se posicionou, mas qual seria, senhores, né, a cifra é, adequada para a gente usar para o caso da, da informal? Né? Será que essa cifra de 26% que, que o, o Voltan é, fornece para a gente, ela... ela estaria adequada estaria adequada nesse mesmo nesses momentos né essa eu acho que essa é uma discussão crucial para a gente tomar como partida e que já ajuda a gente a ver realmente o, o né, a direção desse progresso porque a gente sabe que existe um mercado né existe um potencial né vamos dizer assim que se a gente conseguir apenas de astrólogos né, e o Brasil tem muito astrólogo, né, como, como a gente falou no outro leilão, né, que é um, é um dos trabalhadores informal que bom tem astrólogo que cobra uma nota por uma consulta de duas horas, né, e, e às vezes não tem uma empresa, não tem algo assim constituído, mas é, se a gente pega, às vezes, um, um nicho desses ou outros nichos e consegue é, uma assinatura mensal pequena para eles, né, e, e né, oferecer... É, mais mais é, comodidade, mais facilidades, é, a reformal pode ter muitos nichos assim, né? Então, pode falar, Danto. Não, Rodrigo, pode, pode concluir aí, que, ah, tá. que eu, respectivamente, eu vou falar, eu tenho algumas notas aqui tomadas e aí eu eu chego com a minha contribuição dos estudos que eu tomei sobre a Rio Informal aí nessa semana. Não, tá, eu já, já concluí, a ideia, a questão era essa, eu queria ouvir você e o Ednilton também. Ah, maravilha. Então, muito obrigado, Rodrigo. É, mais uma vez, boa tarde a todos. É, obrigado pela contribuição de todos, tá? Muito obrigado aí ao Rodrigo, ao Instituto Jogada, pela, pela disponibilidade desse sistema que para mim ele é sensacional, ele é inovador e é um sistema que se torna necessário hoje no cotidiano dos nossos empreendedores, das nossas startups, nossos consultores, agrega vários nichos aqui para a gente poder trabalhar em conjunto e chegar a soluções é, para o nosso sistema, né, para as partes uhum. que compõem o sistema e para o todo. É, agradecer aí a, a presença de todos, obrigado ao Klaus aí pela contribuição no Instituto, na parte da arte, todo o trabalho muito louvável mesmo, muito importante a tua participação aqui, o saudar, né, e agradecer o senhor Ricardo Voltan, é, foi uma conexão que eu fiz nessa semana no LinkedIn, mas eu venho seguindo, acompanhando e estudando os seus trabalhos e a, o teu know-how mesmo, a tua, é, a tua experiência com startups, os teus números, a, a tua carreira, é, muito obrigado pela participação aqui, realmente é um privilégio estar com vocês, assim, é Sim. muito bom, é, eu me sinto, assim, com a minha é, inexperiência, com o meu início ali de carreira, é, é um privilégio estar aqui, eu me sinto como uma criança que está sentando na mesa dos adultos, sabe, e não deixo de agradecer também, parabenizar o senhor Ednilton, né, pelo trabalho, pela Rio Informal, pelo projeto sensacional, assim, há uma semana atrás eu tinha uma dimensão, uma esfera do negócio, hoje é, isso se modificou de maneira muito mais aprofundada, né, foi um trabalho de muito amor, realmente é um tipo de empreendedor que me traz esperança, um empreendedor que carrega muita maturidade, muita experiência, né, até pela sua idade, seu tempo de carreira, e assim... No, no, no tocante, é, essa semana, eu pude experimentar um pouco daquilo que acredito que foi o Ricardo que falou sobre a unicidade do teu negócio, o amor que você deposita naquilo, e, e isso faz todo sentido, assim, pode às vezes não estar tá registrado em números racionais, mas eu como uma pessoa que estou... E convidado para contribuir no negócio de alguém, eu entendo que é uma missão muito sagrada, porque envolver naquilo que se trata de noites de trabalho, noites de projeto é, horas de conversação de negociação para chegar num denominador comum, realmente eu levo isso muito a sério sabe, como toda a minha experiência dentro de qualquer empresa, com a minha ética e, e assim, um pouquinho do amor que eu tenho pelas empresas, pelas pessoas então, assim, eu estive estudando a Rio Informal, Ed Newton, e me aprofundando no site, me aprofundando um pouco nas especificidades da, da empresa, da revista, e, e a diversidade de conteúdo e, e o time que você tem contigo, assim, realmente o, o Peace ele é sensacional, é, porque ele traz organização, ele traz design e, trazer para gente uma mensuração de contribuição ali pessoal de cada um, ele realmente é uma metodologia muito importante para aquilo que vai ser citado agora. E assim, eu eu como uma pessoa que vem do comércio, né, a minha eu posso dizer que eu sou um aprendiz aí na área de atendimento, de venda e de, de abordagem ao público, é, alguns dizem especialistas, só que eu acho que a partir do momento que eu me coloco como especialista, eu estou dizendo que eu deixo de aprender, assim. então eu continuo aprendendo e estudando a respeito do que se trata e, e como uma pessoa dessa área de Newton, eu, eu, tô, eu sempre procuro uma maneira de personalizar o atendimento, de trazer unicidade para o negócio e trazer unicidade para o cliente, o cliente ele não é, como, por exemplo, a gente coloca hoje uma, um grande exemplo que eu coloquei na semana passada. Hoje todo mundo está cons, consumindo máscara. Então, qual seria o sentido de vender máscara hoje em dia? É, a partir do momento que eu pego uma máscara e coloco uma banda que alguém gosta, coloco um emblema de um time de futebol, que alguém tem afinidade, então, assim, eu estou personalizando o meu produto. Eu estou deixando de vender só o produto e estou começando a oferecer valor para aquela pessoa, benefício agregado. E quando se trata de negócio, eu estou sempre procurando olhar por esse lado. Mas, assim, na semana passada eu não tinha dados concretos, eu não tinha, então eu até me posicionei de uma forma que talvez esteja muito abstrata e não consegui dar mais seriedade daquilo que eu estava pensando, daquilo que eu estava tentando demonstrar. Então eu fiz um estudo, sabe, de, de o que, que realmente eu estava querendo dizer através de dados, através de de algo assim, palpável, tangível, tangível, do projeto Rio Informal, e eu começo pela citação de uma reportagem de 2019, ali do, do Nelson Clio, e ele fala no portal EN, que é um portal de empreendedorismo, ele fala sobre o crescimento do clube de assinaturas, né e da tendência que isso está sendo para o nosso país, e até nessa entrevista, o Frederico Rocha, que é uma grande, um grande nome do Valejo de São Paulo, acredito que alguns aqui podem até conhecer, ele é um consultor bem conhecido e ele endossa nessa entrevista. E, e ela é só o início de, de uns estudos que eu fiz sobre os clubes de assinatura, porque a Rio Informal ela já possui assinaturas, ela já possui pessoas que consomem, só que a partir do momento que a gente começa a monetizar, eu acredito que a gente também precisa personalizar. E, assim, o clube de assinaturas é uma grande tendência e é mensurado como uma das grandes re revoluções do modelo de negócio e de varejo, né? É tanto que, assim, de 2014 para 2017, cresceu mais de 100%. E, assim, essa média de crescimento, ela pode se multiplicar em quatro vezes, segundo os especialistas, né? É, a gente pode tirar isso como métrica, né? porque no Brasil hoje é um mercado de 1 bi, o clube de assinaturas. Então, assim, é, como que a gente pode projetar o futuro? Não dá para negar que a gente, nós somos uma instituição que se espelha ali no modelo americano. O Brasil, ele cada vez mais está se espelhando na globalização. E nos Estados Unidos, esse mercado já é de 10 bi, porque a própria informalidade ela é um exemplo que as pessoas hoje, elas têm mais liberdade de expressão, elas têm mais liberdade de vivenciar aquilo que elas gostam. Hoje o jovem, ele pode experimentar o café que ele gosta, ele pode experimentar o, o modelo de, de, de, de jogo, o modelo de qualquer coisa que faça sentido para ele. Hoje as pessoas cada vez estão mais abertas de expressar os seus gostos. E a rio informal como um todo, ela tem a capacidade de entregar essa personificação de conteúdo, porque lá eu percebo que nós já temos grandes escritores, é, poetas, é, um, um pessoal que tem uma gama de experiência em vários nichos, vários segmentos, inclusive empreendedorismo. empreendedorismo. É, a gente tem um produto que a gente pode estar elancando a essa assinatura de entrega para cada tipo de pessoas. Temos lá é, pessoal que fala de moda, então é uma oportunidade da da pessoa também difundir o seu produto através da Rio Informal, inclusive arquitetura, inclusive escultura, inclusive é, é, por aí a gente pode segmentar para quase todos os nichos que a Rio Informal hoje tem. E os clientes, e assim, além de eles se tornarem consumidores da Rio Informal, é, formal, é até um meio paradoxal se tornar consumidores formais da Rio Informal, eles também se sentindo acolhidos, se sentindo que a Rio Informal se preocupou com uma assinatura personalizada para ele, única e específica para ele, ele vai não só consumir, como ele também vai difundir a Rio Informal. Ele também vai revender, ele vai passar a ser a, a nossa maior propaganda, que é a propaganda boca a boca, que né, hoje é uma grande referência mundial. É, o exemplo disso é o marketing multinível e é a propaganda boca a boca então assim Ednilton realmente você está de parabéns por tudo que você criou tá? no seu site eu tive acompanhando realmente o maior respeito por ti tá peço até licença para poder trazer alguma coisa nesse sentido que seja né, viável ou que se adeque não sei se cabe muito bem na missão da tua empresa mas que assim é, é um privilégio muito grande muito obrigado por estar é, cedendo a, a tua estrutura a tua empresa para que o instituto está jogado e nós pessoas comuns possamos estar amadurecendo e tendo a oportunidade de estar isso e, e trazer de fato uma contribuição dentro daquilo que a gente entende então é, assim mais dados sobre isso sabe Ednilton eu tenho aqui tá eu tenho todo um estudo tenho uma estrutura a gente pode conversar, sim, é, se quiser saber mais, como é que funciona, como é que se estruturaria uma operação sobre isso. Eu tenho alguns modelos, como eu falei na semana passada, e, e é isso, foi isso que eu estudei sobre a rio informal, e é isso que é, eu concebo como algo que possa trazer um, um agregado, que não seja, pode não ser isso a risca, mas, poxa, com as lendas que a gente tem aqui online hoje, eu tenho certeza que, podem agregar muito mais naquilo que eu estou falando, tá, Rodrigo? Então, é isso. É, é Adailton, eu acho que você é, conseguiu aí é, dar uma, uma clareada boa em realmente o que, que pode ser o modelo certo para reinformar, né? Eu estou sentindo que você está tá certo, é algo assim, a gente tem que formar os clubes dos... dos é, nichos informais que a gente já percebeu, né, que que se identificaram com a ferramenta ou com o que a ferramenta oferece, né? Bom, Adailton, ou oh, desculpa, bom, Ednilton, olha só, tô, tá difícil isso para mim aí, Esses jogos <risos> complicados. Uh, eu é. deveria, né? Poder, Fala aí. É, eu deveria também, em primeiro lugar, agradecer bastante a contribuição que vocês estão me dando, né? Uh, ouvir as falas que está me, me enaltecendo, né? Tem uma iniciativa que eu gosto de repetir, é, da minha inquietude, né? Eu gozado, né? Apesar de eu querer ganhar dinheiro, eu nunca pensei nisso. Essa aqui é, eu não eu não faço as coisas muito com a questão Uh, da ótica financeira. Lógico, eu, eu tenho um trabalho, né? eu tenho. O, o que me, me resta de tempo, eu caio numa, nessa vibe de projetar o que eu gosto de fazer e que passa pela minha cabeça. E o Gozado, aí eu quero citar os dois pontos. Da provocação do Rodrigo, que é a questão de quanto vale do investimento. Naturalmente, hoje não vale uma cocada, né? concordo com o Voltan, mas hoje a Rio Informal é, é uma coisa que eu apliquei meu tempo e eu estou precisando dar uma revisada nela. Mas o Gozado, é que eu estou com outra ideia que eu não vou levantar aqui agora, porque não é o caso. E eu tenho um amigo que não tem dinheiro hoje, mas vai ter amanhã. Então, ele já disse assim, eu, então eu vou financiar isso daí. Então, bem que gozada né Às vezes você está no zero e tem alguém que diz, pô, eu gostei, vamos lá. pô É como se eu também tocasse algum aspecto dele que fizesse, já que ele é um empresário, né? e acho que ele tem o dinheiro para dar, né? e ele ficou sensibilizado, não porque ele vai ganhar, ele falou, achei uma ideia legal. Né? Ah, e essa é uma reflexão sobre essa questão do valor. Né? O valor é muito subjetivo, como todo mundo falou aí. E, e o Adailton, ele, ele realmente ele colocou o clube de assinante como um fator que já está me dando foco, entendeu? eu já posso começar a pensar nisso, ouvi-lo mais, né? Daí muito obrigado pela pela dica, né? Pela contribuição. Vamos nos falar mais. E eu queria só fazer uma reflexão sobre a, a minha formação associativa, né? vou ter participado muito de uma militância em épocas passadas, eu estou vendo que essa questão do associativismo e da e das cooperativas, né? Sempre estava em desuso por causa de uma radical individualidade das pessoas, mas eu acho que essa pandemia que a gente está passando, ela vai, ainda mais com as facilidades da tecnologia, ela vai aproximar uh, essa questão do associativismo, essa questão de ganha-ganha de, de todo mundo. Né? Esse é um fator que pela pluralidade que, sem querer, a Rio Informal construiu dessas salas temáticas, apesar de serem salas, acho que, um pouco ainda elitizadas com respeito à palavra, mas essas salas de encontro de escultores, poetas, literários, pessoal de, de, de signos, etc., pode... É, fortalecer um pouco esse associativismo que já existe no mundo, existe no Brasil, e gozar que esse grupo que se encontra no associativismo, eles são zero. Estou aqui dando um, uma avaliação talvez é, grosseira, né? mas esse pessoal que se associa, igual o MST, ou, ou igual um, um grupo de, de artesãos. Uh, de Barro, do Nordeste, ou eles a competência da informalidade é muito baixa. Então, se a gente informal trouxer a competência para grupos já organizados, associativos, uh, através de uma assinatura, que, como disse, né, com, com esse mercado de que, que o, o Rodrigo sempre apresenta números fantásticos, né? Basta cobrar um real, não nem ser dez. Se a gente atinge 50% do mercado informal, a R$ um real já é, já é muito dinheiro. Né? E um real seria aquela brincadeira de me dar um real, né? teria que descontar em conta, em conta, porque como é que eu vou cobrar um real? Mas aí eu já começo a me perder porque eu falo muito. Eu queria de novo agradecer e estou pensando. Eu não gostaria, no momento, não estou podendo, no momento, né, fazer um investimento no, em alguma mudança uh, radical da revista. E falei também que eu tinha muito mais pujança no começo, todos os 50 que entraram no começo tinham uma uma, uma frequência muito grande nas conversas, no envio de posts, né, de conteúdo. E agora eu estou com... Meia dúzia dos 40. né? Mas eu acredito que a provocação que eu fiz hoje na manchete da revista, que eu coloquei lá a jogada, e se o Voltan permitir, eu também posso botar o Voltan lá. A gente pode rebuscar essas pessoas que de algum modo se arrefeceram aí. Já são três anos, eu fui ver meu primeiro Slice in pie, a primeira contribuição de tempo faz em três anos. Eu acho que foi em 2016, 17, 18. É, 17. Mas é isso aí. Eu, é isso que eu queria falar. Eu fico, eu fico achando que o Instituto ele é muito para. Não vou dizer que. para gente que não sabe o que quer, não é bem isso. Mas é para gente que está que começando, digamos. Uh, e gozado que eu vi agora. É como se eu estivesse começando, porque eu eu estou sentindo alguma, alguns insights que fazem eu rever o que eu fiz até hoje. Muito obrigado para vocês. Bom, é, é, obrigado. O Tom, é, queria complementar aqui o... fique à vontade, pai Valeu. Então, o que o Tom trouxe é... É realmente, né, essa questão da competência da informalidade e, né, você falando assim, também trouxe essa reflexão de que, assim, a... E respondendo a pergunta do Rodrigo também, né, hoje, o valuation da, da Rio Informal, né, trazendo essa informação de que ela foi construída como um hobby, então já, já muda o... o a forma como a gente olha para um negócio. Se for olhar para um negócio onde a pessoa dedicou todo o tempo dela, né, como uma forma profissional de gerar o resultado, é, e ver o, o que tem hoje de estrutura, então isso tra pode trazer uma interpretação de um lugar onde é, não tenha tanto valor. Mas se é um hobby, então significa que assim, dentro do seu dia a dia, do seu trabalho, você abriu mão de determinadas atividades, para dedicar a uma coisa que você acredita, então isso daí já potencializa o valor, né, como o, Ad o Adailton trouxe, é, porque é algo que você vive. né? Então, assim, você transformar o seu hobby numa forma de capitalizar, né, você já vi, trouxe que tem um amigo que ele, ele gostou tanto da causa que ele falou, cara, ó, tem dinheiro, se você... É, uma apresentação onde ele veja onde ele também ganhe e além dele estar tá contribuindo para o pro, pro projeto de um amigo ele também vai ter um retorno e esse retorno ele pode ser é, em quatro dimensões né a gente não precisa especificar é, financeiramente ele pode vir em vários outros outros aspectos então acho que esse que é o grande é o que traz o grande valor que até reduz esse esse é, percentual de risco por quê? Porque ele vem de um hobby. Então, todo mundo que tem um hobby sabe o quanto que, que custa é, liberar tempo para dedicar esse hobby. Então, assim, eu já vejo que é, investir na Rio Informal, se eu tiver um, um capital, eu vou investir. Por quê? Porque ela é um projeto que está se desenvolvendo a partir do seu é, amor. Né? O amor que você tem pelo, pelo que você faz. Então, eu sei que se você tiver estrutura, trouxer né, é competência a sua gestão do tempo, você vai, o, o, o que você fizer vai ser o mais eficiente possível. Então, é, isso aí, é, eu vejo que reduz a taxa de risco. Né? Espero ter sido compreendido aí. Bom, Klaus, eu, eu só perdi uma, na, na, no finalzinho o que, que você falou, que isso reduz, é, se você puder repetir. É, eu para mim eu vejo que essa taxa de né, 20, 26% a gente pode usar ela menor por conta disso porque é um, um hobby né do, do, do Tom então assim significa que se ele receber tiver um, um resultado que compense, às vezes ele dedicar mais tempo para isso porque ele vai estar tá fazendo o que gosta Então essa taxa de risco ela fica pequena Então é, é um, um sinal para investidores que olha vale a pena, investir na Rio Informal para ela fazer essas adaptações que precisam, né, é, operacionais, para que ela opere cada vez mais. E, assim, o Tom, cada vez que ele, ele, ele falar disso para alguém, ele vai, vai ser o melhor vendedor. Né? Ele vai falar, realmente, então, ele vai apresentar o negócio dele para trazer os investidores, e a gente consegue trazer o, o, o que isso é, gera de escalabilidade. Né? Então, esse valuation aí, ele vai para muito mais alto em menos tempo, Terno. Bom, é, falando no, no Ricardo Voltan, ele se despediu da gente aqui, disse que teve um imprevisto, agradeceu, disse que está à disposição da gente para ajudar. É, eu acho que a gente já conseguiu fazer uma rodada legal por hoje, eu sinto que é, essa conversa né, ajudou a amadurecer bastante, assim, as expectativas que a gente às vezes é, constrói, né, sobre uma empresa ajudou a a, a, a gente a observar, né, é, dentro de um, um de uma de uma perspectiva mais comparativa, né, e é isso que o capital competitivo significa de verdade, né? O capital competitivo é como você é quanto você se destaca em um, em um horário, em, em, em um local, em um mercado específico é, que, você, que você esteja se posicionando. Então, é, vamos dizer assim, é uma, uma pessoa ela, ela é igual, igual na escola, às vezes você é meio que ruim em matemática ou física, mas se destaca em línguas, né? ou então o contrário, enfim. É, onde você tem um, um ponto forte né? e, e se destaca acima dos outros, é mais competitivo, é aí que você tem um capital competitivo. E eu acho que a Rio Informal ela tem um capital competitivo interessante nesse sentido, porque é, esse nome, essa marca, trouxe uma, um dizer assim, uma, é, uma grande é, é, sensibilidade ao futuro e às questões que o, que o brasileiro está vivendo. Né? Eu acho que essa sensibilidade ela ajuda a criar um, um, uma visão de negócios é, que, que realmente é, é sensível com as necessidades do momento que a gente está vendo e, e talvez dos momentos futuros também. É, então, é, nisso ela, ela, ela é um ponto forte, né, que, que já posicionou ela muito bem para esse momento que a gente está. Outro ponto que eu vejo é como que é, a rede do Ednilton, né, e toda toda a, o posicionamento dessa empresa do Rio de Janeiro, né, é, ela já se posiciona dentro de uma de uma de uma estética já, né, de e onde ela também se, eu sinto que, que isso destaca ela no mercado nacional, né? Então outro ponto, né, que que pega emprestado um pouco do capital social, né, de rede social que que que que tem dos fundadores, né, por mais que deu uma, uma desacelerada, né, mas, é, então, são elementos onde a rede informal é, mostra que está muito, muito bem é, construída, idealizada nesse sentido, né, e eu gosto de fazer uma comparação, né, de qualquer negócio ou startup, comparar com como seria se, for, se a gente estivesse falando do setor de petróleo e gás, né, que até é até é muito é muito ativo no Rio de Janeiro né e, e eu acho assim o, o, o setor de petróleo e gás ele parte sempre da, da questão do estudo de, de é, o estudo é, geológico né se existe ali um campo uma jazida né ou não porque se se não existe não, não, não tem negócio ali agora se existe aí é, começa a surgir uma possibilidade de a, ali ser um, ser um possível posto de petróleo, desde que esteja num, num, numa faixa alcançável né, com as técnicas de engenharia que você tem, desde que os custos versus o preço do mercado no mercado sejam vantajosos, etc. Se você tem é, comprovação de que você tem petróleo embaixo do seu terreno, do seu território, se você tem comprovação de que você tem talentos na sua equipe, é só uma questão de, de achar o dinheiro então, né, achar, conseguir o dinheiro porque uma vez que o dinheiro entra na fórmula na, na, na, na jogada aí todos ficam instantaneamente ricos, né, então é... Isso, isso é uma, uma realidade, né, o mercado de petróleo e gás, né, até por isso esses resultados, né, dessas pesquisas são, são tratados ao máximo, com o máximo sigilo, né, em alguns casos, né, no caso de é, riquezas nacionais também, e, e eu acho que quando a gente estuda, faz esse estudo sobre o mercado informal brasileiro, eu não consigo pensar em outra coisa que não, um, olha, estou olhando por um pré-sal, né, que é um, nossa, é um é um campo de, de é, riquezas infinitas, praticamente. Né? Quem consegue atender e resolver a vida do trabalhador informal, quem conseguir fazer isso, é, vai, vai entrar na base da pirâmide social brasileira, né? vai entrar naquela, naquela faixa da classe C, que há uns anos atrás foi, foi tão é, próspera né? e e vai entrar numa faixa onde existem muitos dígitos, né, assim, 40 milhões de, de pessoas, é, é, o, é a população de alguns países, né, como a Argentina, então, é, é um mercado imenso, gigantesco, e, e que continua gigantesco até se você olha para fatias e nichos pequenos aí dentro, né, é, tipo, se você olha para esse nicho de astrólogos e... E, e outros é, pequeno, usuários pequenos, né? é, o, o nichos pequenos. Então, é, com isso a gente vê que existe muito mais, é, muito, muitas possibilidades de monetização do site. Né? E, e ali eu adicionei na mandala do projeto é, as uma, uma, sínteses né, das conversas que a gente fez. É, eu adicionei a... Ah, o dado sobre a, a, aquilo que o, o Adailton falou, né? a existência de um clube de, de assinaturas, né? então esse tipo de modelo eu acho que realmente tem muito a ver, e, e é um modelo que eu acho que já é viável se estabelecer quando a gente fala desse tipo de serviços informais, né? do tipo é, um astrólogo, ou, enfim, tem vários outros outras profissões, né, e outros consultores semelhantes ao astrólogo, né, que fazem uma análise sobre a empresa e tal, até eu, com, com, com essa metodologia, eu poderia é, atender e fazer, enfim, mapas, né, para o cliente e tal, então, é, essa, esse modelo de negócio, esse modelo de monetização, eu acho que ele já, já tem como se, se estabelecer, né, e talvez esteja aí a, a, a solução, o caminho para reinformal. Mas eu vejo que a reinformal é, também atraiu diversos outros tipos de, de profissionais e que os modelos ainda não estão claros. Eu acho que isso é um, é um exercício para a gente fazer, para que a gente é, realmente chegue a um planejamento estratégico, um mapa, um roadmap né, para a reinformal, que é o que eu acho que a empresa está precisando nesse momento. Então... É, essa seria a síntese aí do que eu, do que acho que a gente conseguiu é, rodar, né? Nessa rodada, é, vou, vou abrir para comentários finais, mas já estamos aí com quase uma hora e 45 de, de gravação e, e está chegando ao fim essa partida. É, quem quiser aí deixar algum comentário, não sei se o Ednilton ainda está aí, é, entrou um novo usuário, não sei quem é. Eu estou aqui, sim. Opa, então é, é tu. Já que eu estou aqui, eu queria agradecer mais essa rodada. E, e fico à disposição de vocês, se vocês acharem esse negócio do roadmap, é interessante, já cai um pouco mais no nível operacional, mas é gozado que, na minha situação, eu sempre quero mais esse pragmatismo, né? É, e aí eu tô, me coloco à disposição de vocês e... obrigado. Obrigado, Tom. Opa, é, Opa, vou falar também. É, obrigado aí a todos pela contribuição. Eu falo demais. Eu sinto que <risos> o Ricardo até sumiu quando eu comecei a falar. Todo mundo foi embora. <risos> então, então assim, é, Ednilton é mais uma vez é, muito obrigado pela sua pela sua demonstração, né, singela de humildade em poder estar entregando a Rio Informal para os nossos olhos, né, para a gente poder ser apurado, para a gente poder experimentar o que, que é sentir a, a, o mercado informal, assim, uma experiência nova para mim. É, todo, todo, todo o estudo que eu, que eu estruturei para poder falar aqui hoje realmente é, levou um tempo, sabe, que... porque, assim, eu, eu mensuro o, o carinho que você tem pelo teu hobby, sabe, e assim como você tem um carinho pelo teu hobby, a pessoa que está assinando, ela também tem um hobby, e, e a, o clube de assinatura é exatamente isso, sabe? Eu gosto de café, eu gosto de, de xadrez, eu gosto de, independente do meu hobby, eu vou fazer um clube de assinatura para mim interagir com o meu hobby. Então, assim, entenda que o teu hobby, ele pode ser o hobby de inúmeros brasileiros, entendeu? E a partir desse momento, é, a capitalização do teu negócio vai ser uma consequência da tua missão, porque você falou que, assim, nunca pensou como dinheiro em primeiro lugar, e isso é uma realidade do país, assim, as pessoas só associam a felicidade de dinheiro quando elas estão na, na primeira etapa ali da pirâmide de Maslow, né, quando é necessidade fisiológica mesmo, quando é necessidade extrema, agora saiu desse estado, assim, dinheiro não é a prioridade, então, assim, eu tenho certeza que o dinheiro ele vai ser uma consequência dessa tua missão, que é ajudar o, o trabalhador informal. E, assim, mais um dado que, que eu quero trazer para ti, é a case da Expresso Ovos, que eu vi o desenvolvimento dela aqui em Brasília, e ela era, uma, um, clube de, ela era um clube de entrega de ovos, que entregava ovos orgânicos ali para meia dúzia de pessoas. E aí, a partir do momento que eles criaram um clube de assinatura com, com um valor de R$ 12,99, né, isso, é, isso é uma case de sucesso. Eles passaram a faturar mais de sete dígitos, né? Em um em operacional em menos de um ano. Então, assim, o quanto que esse mercado do clube de assinaturas, ele, ele assim, ele é uma realidade. Ele é algo tangível, é algo palpável. Porém, é mão na massa, né? De Newton não tem jeito. É, vai, vai, vai demandar trabalho para mapear os nichos. Vai demandar trabalho para desenhar a operação. É, vai demandar trabalho para estabelecer tudo, vai se cometer erros, porém, é o, é o caminho do progresso empresarial, é isso, é, é suor na camisa, e, e assim, é muito, tipo assim, eu, eu como uma pessoa que tive o privilégio de estudar o teu projeto, eu ficaria imensamente triste que uma ideia como essa, uma, poxa, fala sério, um, uma, um projeto como esse, é, que a sua menina dos olhos, possivelmente, é, não se perpetue, né, não saia do papel, não, se, não, se, não atinge o brasileiro da maneira como ele necessita, que eu vejo isso como uma necessidade, não né, um serviço prestado ao Brasil. Obrigado pela palavra. Obrigado, Adailton, registrei ali é, esse case, muito obrigado pelo dado. Klaus, tem algum, algum comentário aí para a gente encerrar? Não, é... Ótima, aí, Adailton, você não fala muito, não, cara, você traz aí a, a mensagem bem específica aí, né, para clarear aí essa... A gente tem que integrar, né, os diversos pontos de vista, assim, tudo, tudo tem que ser permitido e tudo tem que ser integrado, então, grato aí pelas suas contribuições bem importantes. E grato a todos aí também pela dedicação e pela disponibilidade. E vamos continuando, né? A gente vai criando novas ações. É isso aí. Obrigado, Klaus. Obrigado a todos que participaram nessa sessão. Você que está assistindo esse vídeo é, depois né, da, da, da sua gravação ao vivo, você pode deixar os comentários aí embaixo do, do vídeo. E é, em breve teremos mais uma rodada aqui desse, desse sobre esse projeto, né, que a gente vai continuar mantendo aqui é, até que ele até que ele obtenha, né, as contribuições que são necessárias para para ele entrar numa nova novo estágio da sua evolução. Então, é, com os meus poderes, eu declaro encerrada esta sessão da da rodada do leilão de gamificação de negócios e nos vemos. É, Klaus, se você é, puder encerrar a gravação aí, para a gente garantir que ficou registrado.